Graça e paz. Grace amém? Louvado peace. seja amen. o nome do Senhor. Todo... estão felizes, diga amém. Que bom que vocês estão felizes. So Bem, apesar ah, do muito calor... Ah, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, and the name of the Lord. amém, vamos Amen. meditar na palavra do Senhor, vamos fazer mais uma oração, pai bendito seja o teu nome, nós Father, te adoramos, pedimos que a tua palavra and seja viva e eficaz nas nossas vidas hoje, Senhor, and in our e a cada dia, pai, que seja o alimento day, do Senhor, renova as nossas forças Renew como as da águia, strength as strength Oh Deus, e que as nossas mentes sejam cativas à tua obediência a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos. Se alguém, se alguém entrou aqui triste, cansado, abatido, que a tua palavra o renove em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, nós like vamos ler. Let's go and open your Bible Romans chapter 12. A princípio da dois versículos, We're o 1 e o 2. To verses to begin, verses 1 and 2. Amen. Amen. Romanos, capítulo 12, Romans, versículo 1 e, 12, e 2, 1 2, Quero que você preste bem atenção, apesar and deste texto já ser bem conhecido de todos nós. To well. Quem encontrou? Amém. Amen. Diz assim, Roque-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. E não sede conformados com este mundo, mas transformados, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra ali nos nossos Amém. corações. Diz nessa noite, eu quero me focar sobre o título Sacrifício Vivo. Beloved, tonight I want to focus on living sacrifice. Santo e agradável Holy a Deus. Amém? Amen. Eu sei que essa, esse é um tema já bastante pregado, bastante know, ensinado. Lot, Mas nós temos um problema conosco. Problem é que nós precisamos estar sempre... Ali na palavra de Deus, que nós somos seres corruptíveis, e nós uh, nos afastamos às vezes da simplicidade que há em Cristo Jesus, na verdade. Palavra Paulo fala aos Coríntios, segundo Coríntios. Assim eu temo. Uh, que assim como a serpente enganou Eva de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus então de fato eu quero que você pense hoje nisso sobre sacrifício vivo, santo e agradável a Deus já no versículo 1, um, Paulo fala várias coisas one, e termina o versículo 1 o versículo um, com uma declaração que eu acho que é muito importante. Ele diz assim, a última declaração é que é o vosso culto racional. Which is your eu não sei se você já parou para meditar sobre essa expressão do culto racional. That, eu já ouvi várias mensagens sobre essa palavra, sobre essa expressão. E eu queria que você pensasse porque, de fato... A palavra culto, ela é muito confundida por nós. No nosso idioma, a maioria das pessoas diz assim, vou ao culto hoje. E o que você pensa quando alguém diz, vou ao culto hoje? Vou à igreja. Mas não tem, junto com si, consigo mesmo... A expressão, eu vou prestar um culto a Deus. The, the same, the e mesmo que tivesse esse sentido para nós, meaning, esse sentido também não está muito correto. E nessa noite eu quero que você veja isso. So o culto não é somente quando você vem à igreja, quando você se reúne para fazer aquilo que chamamos de culto, mas o culto também é quando nós adoramos a Deus. Mas não é exatamente ou somente aquilo que sai dos nossos lábios. Porque muitas vezes coisas que saem dos nossos lábios não são, não significam de fato que sai da nossa alma e do nosso coração, na é verdade. Às vezes nós cantamos aqui, nós adoramos. Sometimes we sing here, we worship, ou melhor, nós cantamos, sing, cantamos we sing, e às vezes não adoramos. But sometimes we don't worship. E às vezes nós só vamos adorar mesmo sometimes we only ou go and really worship, pensamos que estamos adorando or think that we're worshiping, quando nós cantamos uma canção que muito gostamos. We sing a song we really like. E aí somos extremamente agradados por aquela canção and then we're so happy about that song, e nos sentimos bem and we feel good, e pensamos que estamos adorando. And we think we're worshiping. E nessa Nesse momento, eu quero que você veja algumas coisas e aquilo que fazemos, aquilo a quem nós somos, o que sai da nossa alma, soul, em adoração a Deus, God, junto com a nossa vida como um todo, whole, é de fato nosso culto a Deus. E veja bem, aqui fala também no versículo 1, que diz assim, aliás, no versículo 2, perdão, Sorry, verse diz que, e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais, qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. So be to world, but be by Uma coisa que eu quero que nós entendamos é que nós temos que estar sempre na busca de perder Perseguir em como agradar a Deus. To be how we're God. Não é agradando a nós que vamos agradar a It's Deus. Not that we're God. Paulo disse: se eu quisesse agradar ao homem, não agradaria a Deus. E nós somente podemos agradar a Deus com o nosso culto racional, service, o nosso verdadeiro culto. Real, é Esse culto eu vou chamar, ao invés de culto racional, service, it, eu vou chamar de uh, culto de ações, a ou Culto de atitudes. Ou, a of ou seja, quando nós temos ações, atitudes que agradam a Deus. Well, we have or attitudes that are to God, esse de fato é o nosso culto. That's our o que nós fazemos que não traz essa atitude. We do, that bring that same não, não passa de rituais. More than rituals, ou rituais que às vezes são até vazios. Or empty e eu quero que você veja que o povo de Israel, apesar de ser chamado do povo, de povo de Deus, eles aprenderam a fazer rituais vazios. Tem gente que desenvolve vários tipos de rituais. Tipos de rituais. Oh, dependendo da denominação em que essa pessoa pertence, to, ela desenvolve um tipo de ritual. E às vezes, baseado no nosso ritual, nós achamos que que nós é quem agradamos a Deus, We God. mas os irmãos da outra igreja, de yeah. outra denominação, não. From another church, another don't. Mas até o povo de Israel desenvolveu rituais que não agradavam a Deus. But even the of Israel that were not Eu te convido a fazer uma visita lá em Isaías, no capítulo 1. Eu te convido a ler comigo em Isaías, capítulo 1 depois a gente volta aqui para Romanos and we'll come back to Romans, e eu quero que você veja bem porque aqui em Isaías 1 nós temos um exemplo closely, de, de, dos rituais vazios que of, Israel estava oferecendo a, a Deus of the empty was to God. e a razão era porque Israel permanecia no pecado is e ao mesmo tempo queria agradar a Deus o que, que eu acabei de dizer? I just say? Você ouviu bem o que eu disse? Ou você estava com well? a sua mente voando? Were Preste atenção, mind? por que que os rituais de Israel, de Israel eram vazios? Eu quero que você veja, porque eles estavam ao mesmo tempo no pecado e tentando adorar a Deus. Deus não aceita pecado e nem aceita adoração com pecado. A nossa adoração tem que ser santa diante de Deus. E aqui em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 10, Deus já tinha falado algumas Coisas aqui sobre Israel. Israel. E Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do Senhor Deus, ó povo de Gomorra the word the Lord of the people na realidade nesse tempo aqui Sodoma e Gomorra já haviam sido destruídos Deus não está falando diretamente ou exatamente ao povo de Sodoma e Gomorra Deus está falando para o seu povo Israel as Deus está fazendo um sarcasmo Deus está ironizando Deus está comparando dizendo vocês são como o povo de Sodoma e Gomorra aí ele faz uma pergunta no versículo 11 de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor já que estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes Deus está dizendo uma, ele mesmo foi quem ensinou seu povo a oferecer sacrifício. salva foi ele que instruiu os sacerdotes. The one who the, the Foi ele que deu todo o ritual. He gave the whole ritual. Mas agora Deus mesmo está dizendo: de que me servem esses rituais? Saying, What are these, these e o pior: ele diz, já estou farto. And saying, I am full. Eu, não, eu não quero mais isso. Quando o versículo 12: quando, vi, quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos que viesses a pisar? Os meus átrios. Verse 12. When you come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my court? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e as convocações das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Bring no more vain oblations. Incensos é uma abominação the as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia já me são pesadas já estou cansado de as sofrer your new moons and your appointed feasts my soul hates they are a trouble unto me i am weary to bear them por isso quando estendeis as vossas mãos Escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Hands, Ye, prayers, Interessante, é, é claro que tem muita figura de linguagem aqui neste texto, text. e de fato Deus não se cansa, Get tired, A Bíblia fact. diz que lá em Isaías diz que Deus ele não não se cansa, né? O Altíssimo não se cansa. The does not grow weary. Mas aqui Deus está dizendo: Eu estou cansado de sofrer os rituais que vocês tentam me oferecer. Isso era o culto deles. Agora nós passamos Cinco anos, dez anos, vinte anos. We spend five years, ten years, 20 years, vindo à igreja. Church, cantando. Singing, batendo palma. Clapping, fazendo coisas que nos ensinaram a fazer. Doing they us to do, orando. Praying, virando para o lado e dizendo uma palavra de bênção para o seu irmão. Blessing, abraçando o seu irmão. Brother, não é verdade? Right? Comendo depois do culto. Eating que maravilha. Service, e, as, e nós chamamos isso de quê? Call de culto. Você foi ao culto hoje, foi ao culto. É. Mas você realmente, a sua vida tem sido um culto? Life really de fato, o que Paulo está dizendo, usado pelo Espírito Santo In de Deus, fact, ele está God. dizendo, eu peço, irmãos, que vocês, pela compaixão de Deus, ou através da compaixão de Deus, que God, vocês apresentem os vossos corpos, That you your como um sacrifício, como esse sacrifício, kind of como é o sacrifício, irmãos? Como é o sacrifício? Sacrifício vivo. Fala a, comigo. A Sac me. Os, os que falam português, sacrifício vivo. sacrifício vivo. Os que falam inglês, in English, a living, living sacrifice. Se você fala inglês, pode repetir. Se você fala inglês, diga em inglês. Não falo. <laughs> ok. Esse, esse... Eu quero que você veja nisso, eu quero que você veja isso. Porque eu quero que a partir de hoje, forward, se você nunca fez, eu this, quero que você faça uma reflexão do seu culto, service, da sua vida, life, do seu corpo, body, daquilo que você tem tocado, touched, daquilo que você tem falado, said, daquilo que você tem vivido, como você tem vivido. Preste atenção porque Paulo não nos deixa no escuro doesn't leave us in the dark? Uh. Ele fala de sacrifício vivo. He of a Esse sacrifício vivo This não vem de terceiros. Come in third place, Você lembra que Jesus chegou na porta do templo? Jesus up at the door. E ele acabou com os comerciantes na porta do templo? And he put the shame all the at the Por que, que ele acabou? Por que, que ele, ele expulsou todos os mercadores da porta do templo? Quem sabe levando. Who Knows, mão, if you falar. Raise your hand if you pode, pode falar. pode, pode falar, E o que que eles vendiam na eles vendiam os animais que eram para ser sacrificados na oferta. Esse não era o desejo de Deus. E Deus queria que eles entregassem daquilo que estava era deles them to give the that were theirs, o melhor lá deles o melhor, o cabrito melhor. The best lamb. Eles, eles, eles tinham que levar a sua oferta. They had to take their Mas eles queriam transformar a vida deles mais, em uma situação mais. Mas fácil. a Você vai dizer assim, mas pastor. You're say, But pastor, a gente não pode fazer as coisas mais fáceis can we not make life easier? Algumas coisas sim podem things, ser yes, mais fáceis Mas outras não podem ser But mais fáceis Elas têm que ser da maneira que Deus quer They have to be the way God wants it. Então é importante nós entendermos que esse sacrifício vivo Sou eu quem tenho que fazer É individual I have to do it. Ninguém It's individual. pode fazer ele por você Não está falando Sacrifício de Jesus, não, not irmãos. Está falando do sacrifício pessoal de cada um. que É, feito person, através do corpo. Não é não é se bater em si mesmo, autoflagelo, flagelo, né? Um, um, é isso mesmo, yeah. é Não é isso que ele it's, está falando. O que ele está dizendo. Ele, ele explica mais à frente, forward, mas antes de, de passar a explicar, eu quero deixar bem claro que esse sacrifício tem que ser nem a sua esposa pode fazer por você Nor can your wife do it for you. nem o seu marido Nor your nem o seu pai Nor your dad. nem a sua mãe Nor your esses dias eu estava estudando com os, os meus filhos a palavra de Deus God's word with my these last days. E, e nós estávamos falando do livro de Jó nos primeiros capítulos você conhece bem a história também, you know the story well. o que que Jó fazia que depois de cada festa que os seus filhos faziam. O que, eles faziam? que, what que did Job he, fazia depois de cada festa que os seus filhos tinham? O que Job fazia? Ah? Desse lado aqui agora. On side. Que bom. Mãe mais alto. Louder, por favor. Come on, people. I know that you read the Bible. Come on, come on. Oferecia sacrifício ao Senhor em favor dos seus filhos. Em favor dos seus filhos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando Deus permitiu que o diabo viesse contra as coisas de Jó, os filhos life? de Jó escaparam? When, when <laughs> Para mim, essa é a prova me, de the, the que o sacrifício é pessoal. That is personal. Ninguém pode fazer por você. Portanto, nós vamos para a frente. So we'll go aqui no capítulo 12 de Romanos, a here, partir do versículo 9, chapter, uh, 12, verse 9, eu não quero ignorar os, os versículos anteriores, mas eu quero avançar nesses I don't want to versículos aqui. The before, but I want to go o que eu here. quero que você entenda é que, o que, que Paulo fala quando ele se refere a sacrifício vivo através do corpo, santo e agradável a Deus. Olha o versículo 9. O amor seja não fingido. Não é isso? Right? O amor seja não fingido. May Irmãos, eu acho muito interessante. Eu quero que você entenda que aqui começa o seu culto. É fácil encontrar o irmão no domingo na igreja somente. Sunday, aquele que você não gosta muito, really like sentar much. longe dele, him, dar um tchauzinho para ele. <laughs> aquele, sabe, aquele sorriso amarelo. You know, that little, that <laughs> Ah, esse, é, ah, esse pode ser o amor that, fingido. Cuidado, porque quando nós vamos cultuar a Deus, o que, é que Deus God, não aceita? Deus não aceita pecado. Deus não aceita, irmãos, que nós não tenhamos pecado comunhão verdadeira that we not have true aí no versículo 9 diz o amor seja não fingido then, 9, says, love, love mas eu quero dizer uma coisa a mais sobre esse verso isso não, não significa ódio com sinceridade você entende o que eu digo quando eu digo ódio com sinceridade When I say with olha, eu não finjo que amo aquele irmão mas ele sabe que eu não gosto dele não funciona não funciona, It work that Nem way. isso que Deus está falando. Versículo 11 a, e, e o versículo 13, 11 and 13. Não sejais vagarosos no cuidado. Not Olha, e o versículo 13. 13 Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Olha, o que, que ele está dizendo aqui? Aqui here? nesse versículo. Verse, Não sejais vagarosos no cuidado. Versículo o que você pode fazer para ajudar uma pessoa hoje, faça hoje, não Whatever deixe para amanhã. Esse é o it seu tomorrow. culto. That's your service. Olha, espera, já é segunda-feira o, o, a pessoa precisa de ajuda hoje. Look, someone needs help today. E você diz assim, espera até domingo que eu vou falar com o meu pastor. just wait until Sunday, I'll talk to my pastor. É um homem de Deus, viu? Ah, certeza que ele Ele é que ele vai te abençoar. bless you, don't worry. <laughs> é fácil Easily. abençoar os outros com as coisas que não é. Olha, eu mandei alguém falar com Patrick. Look, I sent someone to talk to Patrick. Patrick é uma pessoa muito boa. Patrick's a good eu Descobri person. que ele tem 30 mil dólares ele tem, ele na, 30, sua, na sua conta de poupança. 30, in a <laughs> ele com certeza não vai negar de te ajudar. he will not deny Não é assim que funciona. A Bíblia diz que se vem alguém pedindo ajuda estar com você ou ajudar. And you have to help them. Não deixe para depois. Do it Faça later. hoje, Do it today. agora. Do it now. Esse é o seu culto. Preste atenção. olha também eu quero que você veja aqui no, no versículo, nesse mesmo versículo. O que Paulo está dizendo é que nós devemos colocar o nosso próximo em posição de prioridade. Eu sei que isso não é um consenso, mas eu não estou pedindo... But I'm not asking é, que você concorde comigo. You agree with me. Eu estou dizendo que você tem que concordar com o que a Palavra de Deus diz. Porque isso aqui é o culto racional. Is your service. Olha só, continuando aqui nessa lista, tem muita Continuing coisa. In this list, so no much. versículo 11, eu pulei uma parte de propósito. Mas eu queria, principalmente, os crentes que andam desanimados, But com wanted, preguiça de vir à igreja. Have been or lazy to come to church, tem preguiça de fazer qualquer coisa para Deus. Lazy about doing for God. Pena que os outros, esses não estão aqui, porque na nossa igreja todo mundo é animado. Olha, que maravilha. Hallelujah. Diz assim, olha, Wonderful. no versículo 11, assim, Sede... Sede fervorosos no Espírito. Quando o assunto é servir ao Senhor. Irmãos, você já pensou Brethren, que a Bíblia não precisaria pedir para alguém ser fervoroso se de fato isso fosse uma coisa espontânea If de todo mundo? Were, fact, thing, Tem gente assim, eu não estou com vontade, If pastor. Ah, pastor, oh, pastor, sai dessa, pastor. Get out, get out of here, pastor. Pastor, você tem que deixar pastor, a minha vida livre, pastor. Just, my life has to be free. Eu deixo, não tem problema. Your life can be você free? é livre. No free. Mas o que a Bíblia diz, seja the fervoroso no be fervent Espírito. Fervent in the Quero ver spirit. aquele tapinha nas costas do seu irmão. Seja fervoroso, irmão. Tap on your and say, <laughs> Se be você fervent, quiser. <laughs> Versículo 12. Verse 12. Amém. Amen. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. 12, Rejoicing in hope. Essa declaração, that irmãos, brothers, é a respeito da salvação. In to salvation. Qual é a nossa esperança? What is our hope? É que vão eleger o novo presidente It's dos Estados Unidos. Elect new of the e nós vamos ser felizes para sempre. And we're be happy forever? Essa é a sua esperança? Is that your hope? Eu tenho bad news para você. I have notícia Eu tenho muito, uma uma má notícia para você. Isso não vai acontecer. Não é que eu estou profetizando coisa ruim para a nação não. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Said, take, take world, né? Então, o que que quando vem os problemas, nós precisamos nos alegrar na We esperança da nossa salvação. Isso, isso é o seu culto a pessoa Deus olha para você e você está com aquela cara triste. Ai que tristeza! E Deus vem conversar com você. O que foi, meu filho? Ah, Deus, tudo está dando errado para mim. Não consigo aquela namorada que eu I tanto gostaria de ter. I so badly. Não consigo ganhar dinheiro, Senhor. O que está acontecendo? What's going não, on? Senhor, não, Lord, Pastor. Lord. <laughs> e aí And then, Deus disse assim, mas eu não prometi para você uma a salvação coloque a sua esperança na salvação place your hope in salvation. aí você disse é, é. Say, yeah, mas vai demorar né Senhor That's gonna take a while, Lord. Imagine, imagine como Deus vai se sentir how God's é? Gonna feel. é importante nós alegrarmos na esperança da nossa salvação e aí ainda no versículo 12 nós precisamos irmãos ser pacientes we need to be patient no momento da tribulação. E existem pessoas aqui nessa noite que estão passando por profundas tribulações não é verdade? Right? você não precisa levantar a mão mas Deus sabe que você but está passando a sua tribulação facing. pode nem ser tão grande como a do outro your mas é tribulação. Tribulação. Other, tribulação mas o que Deus diz sede paciente eu gosto muito do texto de Hebreus que diz que nós necessitamos de paciência para depois de termos feito a vontade de Deus possamos alcançar a promessa. We can amém, attain queridos? The promise. Amém, Continuando amém. ainda no versículo 12, a última última declaração do versículo 12 diz, perseverar na oração. Perseverar na oração. Esse também é o seu culto. Irmãos, pensa, o culto é agradar a Deus. O culto é sacrifício de sacrifice of the body. Tem gente esse pastor eu não ora que me dá primícia. pastor. pastor <risos> so <risos> esse negócio de orar é mais para quem tem o dom, né, pastor? Of have the thing right, praying pastor? <risos> eu nunca vi esse dom o dom de orar. Eu never <risos> vi esse dom não. não existe esse dom, that irmãos. Exist, orar. Pray é um, é um mandamento da palavra de Deus orai sem cessar ore em, em todo tempo lá quando em Efésios 6, In 6 quando fala da armadura do Espírito Spirit, essa é uma das armas do Espírito orando em todo tempo orando em todo tempo em todo orai. Orai. você está debaixo de ataque ore está tudo bem? ore well? você está triste? Orai. Orai louvores, amém? Se você está doente, chame os presbíteros para orar por sick, você, não you. fica murmurando de que não recebeu nenhuma visita, ok? Preste atenção ainda, indo para o versículo 14, está comigo aí seguindo? Essa parte eu creio que é uma das mais sacrificiais para os cristãos. A partir desse versículo 15, abençoai os que vos perseguem. Você faz isso assim na sua rotina diária. Sim ou não? Muita gente não faz. Não vou pedir para levantar I'm a mão. Not não to vou pedir de jeito nenhum. Abençoai <risos> os que vos perseguem. <risos> Eu me lembro trabalhei numa companhia há muitos anos. Nessa época time, era bem jovem, mas já conhecia essa escritura. E tinha uma secretária muito abençoada those para, those para dizer o contrário. <risos> E ela me perseguia. And e eu comecei a abençoar, sem ela saber, claro, began a vida dela. Her de, her verdade, knowing, course, truly, de verdade. Antes de sair de casa, eu orava Before que house, Deus abençoe a vida de fulana, dessa pessoa. Life. Eu nem lembro mais o nome dela. Apesar de não fazer tantos anos assim, não era solteiro só. Não uns 30 anos <laughs> atrás, <ago, let's> <laughs> E, e Deus realmente reverteu a situação really e, e hoje, irmãos eu sei que todos nós, today, todos brother, nós, all of us, all temos, of us temos alguém que nos persegue, se, é no, se não é no trabalho, em, place, em casa, home, é o irmão mais velho, na verdade, brother, right? é o, o irmão mais novo, brother, que é protegido da mamãe, protegido do papai, the, the que às vezes te persegue, né? ele you. deixa as coisas armadas para seu pai pensar que foi você. Quer resolver isso? Quer resolver isso? É ou não é verdade o que isn't, eu estou falando? Irmãos, eu sou pai de três. Brother, eu sei muito bem o que é isso. I know very well how this works. <risos> Abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã, que você vai ver a coisa mudar. E aí, Amen. continuando... Going Olha só no versículo 15. 15. está falando para a gente ser solidário, irmãos, nas diversas circunstâncias to, da to, vida das outras pessoas. Ou seja alegre com as pessoas que se alegram. Se alguém estiver triste, vai lá, chora com ele. Is pastor, weeping, isso não é meu dom. Pastor, não é gift. meu dom. Chorar não é meu dom. <laughs> não, claro, você <laughs> tem no. que. Você not. tá ali, consola, né? Não, não faça brincadeira Comfort com coisa them. séria pai da pessoa morreu a, a e a pessoa está triste, chorando e você chega daquele tapinha nas costas sad e fala assim fica triste não, que ele velho chato morreu don't, mas, don't that, that <laughs> você agora está tá melhor Now sem ele né? não him. faça esse tipo de brincadeira mas seja solidário é, é muito importante irmãos. Um outra, important. uma outra coisa que diz aqui no versículo 16 que Another é muito forte sede strong. Be of the same mind. Irmãos, esse versículo ele é chocante. Brother, this verse is shocking, porque ele está mandando você ser unânime. Ele tá mandando você ser unânime. é uma virtude ser do Ele eu, eu vou dar um exemplo. Aí, Alguém vem com uma ideia maravilhosa, brilhante. para um pouco e você fica igual ao crente urubu. And you're like procura só owl? a parte podre bedroom? do plano. Just Aí like você... a, a a vulture, a, a, a vulture Christian. Christian. Aí você olha só, procura Qualquer problema que tem no, na ideia. Just for any in their idea. E aí você levanta aquilo para ser contra. E você them. olha para você. And you look at e dá aquele and tapinha say, no seu ombro. And you tap your own Esse and you say, homem é sábio, hein? This man Meu is so Deus. Wise, my God. Não é não, irmão. No, Deus habita na unidade. God in unity. A unidade unity. é sábio a plataforma para a manifestação do Espírito a de Deus. The quando há unidade, Deus ali está. Jesus, na sua oração em João 17, diz assim, que o mundo conhecerá que tu me enviaste, que você me enviou, quando eles tiverem estiverem em unidade. When they are Olha que, unidade, maravilha. que maravilha. Então, esse versículo aqui faz, tem que fazer parte do seu culto. Que do seu Quer, seu oferecer um culto. Quer oferecer um verdadeiro culto? Não esqueça disso. Okay? E aí adiante ainda, e ainda eu, no versículo 16, versículo 16, esse versículo anda muito esquecido dos cristãos, irmãos. Cristãos. Diz assim, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejas Sábios em vós mesmos. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Esse versículo anda realmente esquecido dos cristãos. Verses truly been forgotten by Christians. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vitória em Cristo é contra o pecado, é contra o mundo, é contra o diabo e seus demônios. E a nossa vitória nos garante entrada na Entrance vida eterna em Cristo Jesus. Jesus. Mas nós queremos definitivamente usar essa vitória para ficar ricos. Às vezes, até os pastores querem ficar Sometimes ricos. Uh? O que está dizendo aqui? Não ambicioneis He's coisas altas. Do not, uh, do Isso do vai not, des. Não you know, Envie. Be greedy for those high things. mas você pode se acomodar as coisas humildes está tá com aquela BMW 2015, 2015 BMW. mas está triste sap, abatido cast down. porque não conseguiu comprar aquela Ferrari you buy that Ferrari eu queria, Senhor, era Ferrari, Lord, Ferrari. Senhor, tu dissesse, Senhor Lord, Que me colocaria por cabeça e não por cauda me Se esse pensamento vir para você Você faz assim, para trás de mim, Satanás me, Satan. Porque não vem de Deus eu, eu, uh, eu acho que é muito importante nós sermos agradecidos Com o que Deus tem nos dado Como us. Deus tem nos abençoado how has, how nós, temos, nós não temos falta de nada We don't lack anything, e aí continuando no versículo 17. In 17 preste atenção. O que que diz, uh, perdão, é, o é do versículo 17 ao 21. Esse texto diz é assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, Tende paz com todos os homens. E olha o 19. Não vos vingueis Dearly a vós beloved, mesmos. Not Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É uma citação do texto do Velho Testamento. É uma citação From the book of the Old a vingança pertence ao Senhor. To the Lord. Se alguém te fez o mal, if anyone has done evil to you, e você tem uma pistola, and you have a gun, joga fora essa pistola, throw that, vende gun, essa pistola. Away, that gun Se ela está, se ela sendo é uma tentação na sua vida, if it's a temptation in your life, você tem que tomar Consciência. You need to have the conscience. O diabo não tem medo de crente armado de pistola, mas ele tem medo de crente humilde, But he is afraid que entrega of humble Christians tudo nas mãos de Deus. That give everything over to the hands of God. Ele tem medo de afraid. crente que tenta. Tem verdadeiro culto na sua vida. True, é o seu culto. That is your e, irmãos, não deixa a raiz de amargura Don't let the root of no seu coração. Take root in your heart. Não deixe a porque ela vai te destruir. Will e ela vai destruir, vai contaminar as pessoas ao seu lado. And will the you. Esses dias que a gente estava estudando no grupo, uma pessoa estava compartilhando was sharing, né, que, por causa do desentendimento dessa pessoa com outra na igreja, começou aquela divisão. Began. Uma Umas pessoas estavam solidárias a ela, Some people e were on pessoas, their a side, outra pessoa And other people took the other side. isso acontece mesmo really gente eu, eu, aí o exemplo é assim ó, eu fiquei bravo porque você por, com o irmão Dan porque ele fez algo que eu não gostei contra o Ney irmãos Deus ele é o maior juiz. Ele conhece o coração. Ele sabe todas as coisas. Você crê thing. nisso? Amém? Amen. Aí ele diz no versículo 20: Se o teu inimigo tiver fome, in 20: therefore, if thine enemy hunger dá-lhe de comer. Feed him. Se o inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, so doing, amontoarás brasas, vivas of fire sobre brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, evil, mas vence o mal com o bem. Essa é a receita do culto racional. That is the recipe of a reasonable service. Ela não acontece nessa sala, nesse horário que nós estamos this aqui. Room at this time that we're gathered Esse culto this service é vivido diariamente. É vivido na nossa casa, It's lived out in our house, no nosso trabalho. In our work. É vivido no dia a dia. It's lived in day -to -day life. É no trânsito. It's in traffic. Quando um outro carro vem When another car comes e fecha você, e ele dá aquele sinal diabólico And he gives you that, that sign que nós não podemos nem fazer. Which we can't even do. É ou não é verdade? Isn't that true? O diabo te conhece, The devil knows you. ele sabe o que te irrita. He knows what What Ele sabe o que pode te destruir E you. quando nós estamos assim, nós pecamos E quando nós pecamos, quando nós pecamos Não adianta cantar singing, Não adianta fazer ritual vazio rituals, Não adianta derramar, derramar sangue de cordeiro Lamb, Porque Deus não vai aceitar o nosso culto quando nós estamos em santidade holiness, É diferente Quando nós estamos em Deus habita no meio dos louvores do seu povo, você crê nisso? Quando você clama, ele ouve, quando você louva, ele recebe, quando você oferta, ele recebe a tua oferta, a tua oferta e cumpre todas as promessas sobre a tua vida não vos conformeis com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento irmãos, o que nós vamos entender é que esse culto não pode ser oferecido a Deus com a mente do velho homem mas tem que ser oferecido com a mente do novo homem que novo homem é esse? é o homem que é transformado pela palavra de Deus de Deus By God's word. Você crê nisso. De hoje em And diante, forward, ao sair por essa porta, doors, eu quero que você pense nisso. I Estou cultuando a Deus. Am I to God? Este é o meu verdadeiro culto. Lembra service? que eu disse que ia trocar o nome de culto racional para culto de... Ações. Muito bem, ninguém falou. Mas eu it, quero but... que você nunca... Ela, ela falou, falou, to... falou muito baixo fala alto, culto de ações e atitudes, service of actions and attitudes. esse é o verdadeiro culto, That's the real service. vamos ficar é. em pé, Let's stand up, Senhor, nós te louvamos Lord, we you. Queremos que a tua palavra we Possa penetrar Como uma espada de dois gumes like a No nosso coração hearts, Na nossa alma Ajude-nos a sermos transformados us to be Pela renovação do nosso entendimento, the Pai, mind, Para que possamos te agradar so that we would Com o verdadeiro culto, Senhor Perdoa, Senhor os, os sacrifícios vazios Perdoa, os rituais, sem significado que muitas vezes nós oferecemos na tua presença. Mas vem com o teu Espírito, vem com a tua glória e nos alegra. E receba nossa adoração. E nós queremos alegrar teu coração. Em nome de Jesus, Pai, ajuda aqueles que lutam. Aqueles que, ó oh Deus, têm lutado. Para, Para te, agradar, te agradar, Senhor, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém.